survival, survival. e survival o povo as pessoas acham mais legal porque o bagulho é tudo estamos ao vivo no youtube e eu não sei nem Tá, com pressa hurry up eita porca porque... ai ah não ah não desculpa Ai cai de novo, isso noob Seu noob, noob, noob, otário Eu quero... Ah... Abra O um... que é que o chat tá tentando fazer Tem um filho da puta que tá aparecendo com o hack Ai que louco, um beijo Meu Deus! Não! Vai todo mundo.. Vai todo mundo por baixo? Meu Deus! Meu Deus! Oh, foi o chá fez um buraco azul! Ai meu Deus, não sei o que ele vai. fazer Ai, Ai meu Deus! Ah, não acredito. Gente, o chá é Noob eu morri porque eu sou eu, eu vacilei. Oi, bibi. Oi, bibi. Ai, meu Deus, o que é isso? Que violência. Ai meu Deus, não. Bibi. Bibi. Bibi. bibi, bibi, bibi. Meu Deus. Bibi. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ó o Vi, você tá fraca hein, Bibi? Nossa, tô Ai, Bibi! Vivi, Vivi Nossa Ah, que ele tinha morrido, ué Travou tá fuck! Alegria de pobre... Nossa, ele é bem, ele é bem bugado, hein Parabéns Filha da puta, filha da puta, bola eita! Como ele não conseguiu morrer? Gente, o que é isso aqui? What the fuck? What the fuck, man? Que, que é isso? Olha o cara! Olha o cara, o cara é bom, viu? O cara é bom! Porque que não tá aparecendo no um assento, não é? porque? Odeio isso! Cadê o assento no ar? Não tá querendo, não tá querendo colocar o assento no ar Gente, revelação, vou mostrar a minha face... facecam Deixa eu ver facecam aqui ó, vídeo Não tem como mostrar facecam, tem? Não, não, não tem Um. Uh, what the fuck man? Ai, ah, eu perdi a caberra. Eu falei em espanhol. Berna. Beijinha. Meu Deus, desculpa. Ah, tia! Cara. O que, o que? Por que você falou o que? Ninguém falou nada? O que acontece? Hoje não tem música Geralmente eu coloco música no fundo, mas mesmo que eu não estou querendo fazer hoje Colocar música, eu, É chato pra caralho O que acontece? Hoje não tem música Gente, é, eu não tenho microfone, então entendeu? Por isso que a voz, minha voz Está assim e é feio Ah não, eu esse mapa, a gente só, só tem mapa lixo não pega o queijo, não. Bolas, bolas. Bolas... Ninguém tem gente morrendo com essas bolas, meu Deus. Noobs. Não acredito, em morrendo com essas bolas. Eu não vou passar, eu não vou passar, eu não vou passar. Bola, bola, fica aqui, bola. Ela desceu, agora fugiu, Fudiu, <risos> fudiu. Ai, nossa. Eu levei uma cabeçada na, na cabeça Bom, essa aqui eu acho que eu vou dar de... Vamos pra outra sala aqui Vamos pra sala Rancine. Ah não, peraí, mapa do vampiro, essa é boa Eu prefiro não ser a no, no sub Porque eu sou péssimo Tem que dar 1 um minuto e 15, 1 um minuto e 15 Ai mano, o que, é que tá acontecendo? Todos nós a, sabíamos que, que iria ser eles. Mano, esse é um mapa que é muito escroto. O cara tá dando a bunda aqui de graça, <risos> Ué! Hum, tá, vamos pra última. Ah, a última é que eu preciso Depois vamos de rancinho. Hoje vamos tudo. Ah não, tem muito hack esse pau. Ah, morreu, não é hack não, desculpa. Só é bu bugado. Eu odeio essas bolas invisíveis. Odeio essas bolas invisíveis, chato, por favor, troca Vai agora o outro fazer merda Meu Deus, o que é que tá acontecendo, Brasil? Meu Deus É o quê? Começou? Desculpa, eu tava fingindo Dá... Ah, não, sou eu morre <risos> what the fuck morre diabo <risos> Ai, faltou muito. Morre. Já, chá, chá, chá Eu tô boiando aqui, meu Deus. E de eu vou mudar de sala. Vamos pra Ransing. Vamos fazer o melhor Ransing. Não, o cara foi é pegar o presente primeiro. Ai, bicho. tem hansing dos noobs, ah, tem tomar no cu. toma já vem avadiar, piranha. Gente, o cara me deu first, first, first. Oh! não, não, não, não, não, não, não. não, não. Como eu errei o buraco, gente? Isso acontece. Errar o buraco às Eu errei o buraco. Eu errei o buraco. Eu errei o buraco. Eu errei o buraco. <risos> Só três na corrida, viu? Com certeza eu vou perder. Ah não, mano. Que isso, não sei esse mapa. Ah, eu perdi o mapa já. Morreu um. Perdemos. Mano, what the fuck a move, mano? Ai! Não! Eu não posso. O cara é bom. Ah, tá Ah, estou sozinho, que legal Eu estou sozinho Eu estou sozinho? Ah, também porque Só tem três pessoas no live Como assim a sala desvazia de repente? Ah, mano, eu sou sozinho, eu desse mapa con Ah, Ah, não Ah não, não, não, não, não, não. <risos> Com certeza eu iria entrar, né? Por causa do presente. Burla, burla. Como é que burla, gente? Como é que burla? Burla é tipo você eu pular daqui e aqui, ó. Oh meu Deus. Tudo bem. Ah, eu fui pro lugar errado. Droga. Que é isso? Ah. Ah não, velho. Que mapa. O que é isso? Não. Ah, ah não. Ah tá, já chegou três pessoas. Ah, eu sou muito ruim, hein? vou me matar. Gente, como é que faz esse mapa? É impossível. Mapa lixo. Eu pensei que eu ia cair quase eu... desistir AHH Me a luz AH Eu fui trollado Trollado Duas vezes Trollado Duas vezes Agora subir com o queijo Tá impossível É muito impossível o filme Não, mas, porra, não, não vou mais, porra, meu Eu sinto um pequeno, um pequeno grande divulgação em mim. Porque eu tô muito lento para começar as coisas. E é do próprio transformação. Vai cair, vai cair. Não cai, não cai. Gente, esse rato aí tá tem alguma coisa Se ele twistar mais uma vez eu vou denunciar ele Eu fiz o um mapa perfeitamente Eu fiz o um mapa perfeitamente Eu estou tão orgulhoso Ai mano Cadê eu? Ah, eu não consegui Eu vou fazer Igual ele Ele foi o único que fez isso Eu faço isso do jeito que eu quero Como, como eu faço? Gente, eu não conheço nenhum mapa de, Assim Não, eu não acredito Já perdi Vou subir aqui, vou tentar outro jeito aqui Tá, não, não, não dá essa... essa outra... Gente, o filho da puta caiu! A chance dele é que ele... iria custar... Eu não consigo! <risos> que bosta de mapa! Que ele pode pra adicionar? Só vivo adicionando com isso Eu não consigo fazer esse mapa. Ah, não, eu deixo esse mapa. Calma, eu gosto desse mapa, eu gosto desse mapa. Vai. De um sair. Não consigo mais, não. Não consigo mais, não. Bate a bundinha. Tô sem. Tô sem impulso. Bate a cabecinha. Não consigo mais, não consigo. Na ah, quatro. Melhor coisa é fazer um mapa de quatro de novo. Uhum. Não.